Fala galera tudo bem com vocês galera tô aqui no, no quadrão Guilherme ó, depois que a gente fez aquela reforma que eu mostrei no vídeo passado aí como ficou aqui bonitinho galera ele pediu para instalar um LED e está aqui ó eu comprei o LED para ele essa esse LED aqui eu não comprei pela internet eu, eu, eu adquiri ele na loja aqui na cidade mesmo na loja física é, foi até um pouquinho salgado aqui o preço 102 reais e esse led aqui ele é controlado por celular pelo smartphone e além de ter um controle pelo smartphone é, segundo segunda aqui a descrição de acordo e colocar a música né no do celular que tiver conectado ele toca ele toca os, os led a, a, as cores vai mudando então vou montar aqui e vou mostrar para vocês é, se estiver gostando do vídeo já dá aquele like se inscreva no canal se não for inscrito, comente, compartilhe E vamos seguir o vídeo até o final, que vai ficar top O quarto dele aqui, ó, tá bonito Tá bem pintadinho, nós reformamos E ele pediu pra colocar o LED e vamos ver como vai ficar esse LED aqui Primeiro, né galera, antes de eu tirar a fita dele e colar o LED aqui Eu vou testar, né, antes Vou fazer a conexão ali no celular e testar Porque se não tiver algum defeito, não tiver funcionando é, tem como eu devolver porque depois que eu fazer toda a instalação e não der certo aí vai ficar meio ruim né então bora lá vamos ver como esse bicho aqui funciona a instalação dele aí galera eu vou abrir a caixa aqui vou mostrar para vocês opa já veio aqui ó, a tomadinha USB para conectar Ah o LED, ó, ele veio aqui já enroladinho. Deixa eu ver se tem algum manual, alguma coisa. É, já não tem mais nada dentro da caixa, vou deixar a caixa aqui, caso precisar. É, a instalação segundo o fabricante é o seguinte. Tem esses ganchinhos aqui. Aí a gente coloca ele aqui, ó. Ele só tem uma posição para encaixar, tá galera, ó. Ele, ele tem uma posição só, na outra ele ele não encaixa. Então, não é, não é difícil não, é fácil. Beleza, já tá conectado. Se quiser passar uma fita aqui para nos prender, né? É bom, mas vou deixar assim por enquanto. E aqui, galera, ó, tem um QR code. Deixa eu ver se vai dar para focar aqui, ó. Tem um QR code que dá para baixar o aplicativo no celular ó e aonde que você que a gente vão controlar ele pelo smartphone Ok então bora lá deixa eu ver já vou colocar aqui ó na tomada tem uma tomadinha aqui opa já funcionou pelo menos funcionando está galera ó eu vou ficar assim piscando galera enquanto não instalar o aplicativo e aqui ó tem um outro terminal do no fundo dele, que é um extensor. Eu posso estar tá colocando aqui e colocar outros LED aí para frente para ficar maior. Aí, galera, agora eu vou pegar aqui, ó, o smartphone do meu filho, já que é pro quarto dele, né? Ele vai ter o controle. Deixa eu chegar a câmera para cá de novo. Isso. E agora vamos aqui, deixa eu ver como eu consigo fazer essa leitura aqui. Aí, galera, com o telefone do meu filho, já abriu aqui o aplicativo. Agora vamos ler, ó. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vamos ler o QR code aqui. Opa. Aí galera aqui, ó, consegui ler o QR code que nem vocês viram aí. Agora só clicar aqui, ó, ir para Play Store. E agora só instalar aqui, ó. Não era mais fácil ter colocado o nome do aplicativo. Vamos lá. É o, o Zeng. Igual instalando o aplicativo aqui deles já está baixando já foi instalado pronto agora colocar para abrir pediu permissão vou dar o okay que aqui é permitir não vamos permitir pediu para abrir pediu aqui para habilitar o o que eu posso fazer para não ser encontrado vou habilitar o a... o Bluetooth permitir Beleza, já encontrou aqui, galera, já tá online. Hein? Opa, deixa eu mudar a câmera aqui, galera, que eu vou mostrar para vocês, ó. Aí, galera, olha que top. Já conectou aqui, ó, e já mudou o modo de fiscal. Agora só para você ver, ó, ele vai mudando a cor aqui, ó. Deixa eu apagar, deixa eu apagar a luz aqui do ambiente, que agora vocês vão ver aqui, ó. Top, ó. Vai mudando, ó. Isso aqui é só um controle manual. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Só um controle manual. Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, Vai ficar legal. Ó, vermelho. Acendeu vermelho, ó. Vou colocar agora no azul. Acendeu azul. Isso aqui é o um controle manual. Top, top, top. Já gostei. Verde. Ó, o verde foi o que mais deu destaque. E tem mais controle, tá, galera? Deixa eu ver o microfone. Vou permitir aqui, ó. Oi, <risos> aí galera, oh, tem como, ó, oh, ó oh. hey. Som, um, dois, três, fazendo teste Ó! Oh. Por controle de voz, galera, acende apaga, acende apaga Por, ei, hey. um, dois, três, fazendo teste Tá vendo, galera, de acordo com conversando aqui, ó Ele vai piscando a LED, ó Isso aqui eu, eu, eu usei o comando microfone Topzão, topzão Show de bola. Para o vídeo não ficar muito longo, agora eu vou lá no quarto. E vou instalar ele lá no, no quarto do meu filho. E vamos ver como que vai ficar. Eu Depois vou tentar buscar uma música aí na internet sem direitos autorais. Para ver como que vai ficar. Mas vai ficar top. Se eu já conversando, ó, ele vai mudando aqui o LED. Se eu parar de falar, ele apaga totalmente. Ei. Som. Um. Dois. One, two, three <risos> Deixa muito like, galera eu Gostei muito desse LED Então vamos lá instalar, vamos instalar ele o vídeo não ficar muito longo aqui Aí galera, tô aqui no quarto novamente é, Com a fita, caçou uma posição aqui onde que eu vou colocar Então vou começar a instalar aqui agora hein? É, Vou acelerar o vídeo para não ficar tão longo assim E bora que bora Vamos colocar aqui o LED no quarto de João Guilherme hein? Vamos ver como vai ficar o resultado final aí Aí galera, terminei de instalar o LED ali, ó. Ficou topzão, do jeito que ele queria. Aí fiz uma adaptaçãozinha aqui, ó. Por causa que ele liga lá em cima, né? Como não tem tomada lá, lá naquela altura, eu adaptei uns fios aqui USB. Coloquei uma tomadinha aqui de celular. E deu super certo. Troca aí né? as coisas. Aí galera, ó. Fora, fora. Dá pra trocar as cores do jeito que ele queria. Ficou show de bola. Deixa eu fechar a janela aqui pra escurecer um pouco o quarto. Ó. Oh. Olha que legal. Troca aí, né? Vai trocando as cores. Ó, oh, galera. Aí, foi pouco, gente. Mas não vou comprar a outra fita e dar continuidade. Que ele quer aqui em na, na, todas as paredes. Deu pra metade. Foi 5 metros, então 10 metros vai dar. Mais outro LED desse, ó. Ficou show de bola, a noite que o quadro vai ficar mais escuro vai ficar mais legal ainda E lembrando que ele acompanha a música, acompanha a voz que eu já mostrei para vocês E tem o controle pelo celular, show, show, show Quem gostou, deixa aquele like Deixe seus comentários, é, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda é, para ajudar aqui o nosso canal a crescer e o like, não esqueça, gente. Sempre fala do like aí que o like ajuda muito o YouTube a divulgar os nossos vídeos, nosso canal. E tá topzão aqui, então vou ficando por aqui ó, com esse LED montado no quarto do João Guilherme. Ele está aqui bem curtindo o quarto dele novo, né? Pintadinho de LED. Então é isso. Vou ficando por aqui nesse vídeo e espero vocês até o próximo. Tchau!